Eu chamo é Vanessa Marques, sou professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia. A minha pesquisa, centralmente, é sobre Sociologia Urbana. Então, as disciplinas que eu dou aqui no pós-graduação é sobre Sociologia Urbana, atores Sociais e Internacionalização das Cidades. E a pesquisa que eu estou desenvolvendo atualmente é sobre o quarto distrito de Porto Alegre. Quarto a partir do olhar dos atores sociais no bairro, especificamente o bairro Floresta. Eu participo de dois projetos de extensão. Um é sobre mulheres e cidade, que é um tema que eu também trabalho, né, com o movimento de mulheres. E nós estamos trabalhando a partir desse projeto com o IAB, o Instituto dos Arquitetos do Brasil. Eh, e o pós-graduação em urbanismo e arquitetura, a, os departamentos né, aqui da universidade, para trabalhar sobre a sensibilização e divulgação junto com a comunidade sobre os projetos que estão sendo feitos no quarto distrito e principalmente sobre a, eh, o que vai acontecer o ano que vem em Porto Alegre, a revisão do plano de diretor de Porto Alegre. E também uh, no Mulheres e Cidades, especificamente na construção do projeto BR Cidades, né, aqui no Brasil, que é um projeto nacional, para discutir a nova agenda urbana no Brasil. Então, especificamente, eu tenho um grupo de pesquisa que eu coordeno, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia, que se chama Sociologia Urbana e Internacionalização das Cidades, a sigla é gp -SWIC e que esse grupo de pesquisa então tem um, uma série de pesquisadores de diversas áreas também, não só alunos aqui da pós-graduação em Sociologia, mas também do Planejamento Urbano. Né? A gente trabalha bastante com o pessoal da Geografia também, então esse grupo é interdisciplinar, né? tem essa, digamos, essa linha da Sociologia Urbana, tá? E dentro desse grupo tem três linhas, né? uma é atores sociais e ativismo urbano, a outra é o direito à cidade e a questão da internacionalização da cidade. Então as pesquisas dos pesquisadores e dos uh, alunos dentro de doutorado e mestrado e graduação dentro do grupo de pesquisa se dividem dessa forma. Outra área também que eu trabalho bastante é sobre os movimentos sociais e a interlocução entre Estado e sociedade. Então os movimentos sociais urbanos, o ativismo urbano, que é a área que eu também uh, trabalho de pesquisa.